Olá! Estamos caminhando e já estamos na quarta semana. Que bom! Fique atento quanto ao cumprimento da agenda da semana e à dedicação aos estudos, bem como a realização da atividade. Procure organizar sua semana de estudo de forma que você possa realizar a atividade proposta com qualidade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 a importância da avaliação do trabalho pedagógico e compreender a importância do diálogo e do trabalho em equipe na condução do trabalho pedagógico. Como dito na semana passada, nesta semana, no dia 16 de junho de 2014, segunda-feira, está prevista uma webconferência intitulada Discutindo a organização do trabalho pedagógico na EPT. As contribuições postadas no fórum, questionamentos sobre a temática proposta, na medida do possível, serão abordadas na webconferência que está agendada para segunda-feira, dia 16 de junho, às 19 horas, polos Linhares e Santa Leopoldina, e 20 horas e 30 minutos. Polos Aracruz, Baixo Guandu e Domingos Martins. Assim, como atividade da semana, você deverá participar ou assistir à webconferência discutindo a organização do trabalho pedagógico na EPT, ler o artigo da disciplina A Organização do Trabalho Pedagógico na EPT, Desafios e Possibilidades e ler o artigo O papel do pedagogo na gestão possibilidades de mediação do currículo páginas 21 a 38 do caderno temático gestão escolar enfrentando os desafios cotidianos em escolas públicas e após você deverá participar do fórum postando suas considerações sobre os questionamentos propostos ao postar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 que é parte da avaliação presencial e deverá ser postado no dia 28 de junho no polo presencial. Caso você tenha dúvidas sobre a produção dessa atividade, poste-as no Fórum Especial de Discussão. Um grande abraço!